Você vai fazer um planejamento de visitas para sua equipe, tá? Vamos lá, a tela é essa daqui, menu, né? Planejamento, você vai vir aqui e vai selecionar a pessoa, pode pesquisar quando tiver muitos. né? Seleciona quem que você vai fazer o planejamento ou pode vir por aqui, então vou aqui na pessoa, e aqui ele sempre pede qual que é o dia que você quer fazer esse planejamento, por exemplo, semana que vem aqui, se é essa próxima né, ainda, dia 10, seleciona os locais né, que você é, gostaria que fosse realmente agendado, né? ele vai colocar todos aqui na, na sua agenda, né, aqui. E aí você pode, se você já tiver que ir nessa ordem, né de visitas, você vai colocar, por exemplo, um horário aqui. Tem um horário para ir, 10 horas da manhã, né? Vai colocar aqui as instruções, tá? Do que, que tem que fazer nesse local. Esse daqui às 13h30 e esse daqui às 15 horas por exemplo. E aí, olha só, nesse, nesse exemplo aqui, você já colocou os horários, você pode salvar, tá feito o agendamento. Se não, você pode ainda utilizar a rota, ver a rota aqui, como calcular essa rota, ver como é que fica isso, né? ou utilizar o recurso de melhor rota. Só que para utilizar o recurso de melhor rota, você realmente precisa remover os horários aqui para o sistema fazer é, a dar a sua sugestão aqui. Ele vai reordenar e vai falar, olha, você precisa ir primeiro nesse local, depois nesse outro local e depois nesse outro local. É nessa tela aqui que você consegue realmente fazer todo o planejamento, toda essa simulação e aí depois de fato salvar isso daqui, né? E aí aparecer aqui a visita aqui realmente pro né, dia 10 que a gente estava fazendo o um agendamento. Então, por aqui você consegue né, fazer tudo o teste e salvar. Eu passei rápido aqui para esse vídeo no, no recurso de calcular a rota que aparece aqui: ó, calcular a melhor rota, porque o próximo vídeo eu vou te explicar a diferença de um para o outro e vou te mostrar um exemplo prático disso daqui funcionando. Tá bom? Então, fica aqui comigo pro o próximo vídeo sobre esse assunto. E aí, voltando aqui no planejamento, né, você tem é, de fato já agendado. Você tem ainda a opção de arrastar isso daqui e jogar para o dia seguinte, né? A agenda do Marco aqui. Você tem a opção de ver também, né? Outras agendas de outras pessoas para ver como é que tá. De repente, você quer é, fazer o mudar isso aqui e colocar para outra pessoa, né? Vai ter outros vídeos também sobre isso, sobre edição de visitas. Mas também faz parte do planejamento, né? A, o ajuste dele, né? Então, eu quero te mostrar que. Quando você precisar fazer algum ajuste, é só você ir aqui até o dia que você agendou, né? agenda do Marco, né? no dia que a gente estava aqui, e de fato aqui realmente fazer algum ajuste, adicionar alguma visita, só você adicionar, ou você pode excluir alguma coisa aqui, editar um horário, etiquetas dela, né? a gente vai falar sobre isso no outro vídeo, e de fim, enfim, salvar isso daqui, ou, ou então né? fazer uma simulação disso, e de repente você achou que não ficou bom, não faz sentido e não quer salvar, você pode ainda cancelar isso daqui. Antes de salvar, ele mantém o que realmente foi planejado aqui, tá? E assim, olha só, é... você pode fazer essa edição não só no primeiro dia, né mas de repente comum isso acontecer, né? Você fez todo o planejamento da semana toda da equipe com o Melhor Rota, tudo bonitinho, e aí teu cliente liga né, e fala, cara, Marco, manda aqui pra mim, alguém urgente aqui, precisa fazer tal coisa, e você fala assim, tá bom, o que eu faço? Né? Esse é o exemplo da edição que eu te mostrei, né? Então, por exemplo, né, dia 10 aqui, vou fazer uma demonstração rápida, dia 10, né, que a gente tava aqui, um cliente seu ligou, você tem que ir lá fazer esse atendimento, né, que, é, vai escolher aqui qual o cliente que é, e só colocar aqui, coloca a ordem, se tiver horário coloca, e aí salva, né? ele já recarregou e pronto, já foi feito o ajuste aqui da sua rota, sua equipe recebeu isso aqui já em tempo real, né? lá no aplicativo, perfeito? Então essa aqui é a parte de planejamento. Fica comigo aqui no próximo vídeo pra gente explorar cálculo de rota e melhor rota.